Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo de como entrar no Roblox agora, beleza? Eu vou te ensinar como criar uma conta do zero dentro do site e como baixar o jogo também. Então, mano, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal pra ter mais tutoriais como esse. Então não perca tempo e bora pro vídeo. Primeiramente, você vai pesquisar Roblox na aba de pesquisa do Google Chrome, tá? Entra no seu Google aí, na, em qualquer navegador que você use e pesquisa Roblox. Clica no primeiro link que aparecer... Agora vai aparecer essa aba para vocês. Vocês vão ter que colocar sua data, sua data de nascimento O usuário que você quer usar dentro do jogo A sua senha da sua conta E o seu gênero É opcional, ok? Então aqui, eu vou colocar aqui uma data qualquer, né? Não, não preciso colocar, tipo, a minha mesmo, né? Então aqui, a gente vem aqui põe aqui de boas, ó Vem aqui e põe a data de nascimento Põe o um nome que eu queira, né? Vou colocar aqui o nome do canal O meu nome, né? Coloquei esse nome aqui aleatório eu vou criar uma senha, eles dão uma senha para você, né, sugerida, eu recomendo você usar essa, que ele vai salvar automaticamente aqui em cima, nessa chavinha aqui, vai ter a sua conta, né, com a sua senha salva, seu usuário. Você põe aqui no, no seu gênero, se for homem ou mulher, você dá um cadastrar. Vai dar o processo, verificação, verificar. Aí você pode escolher qualquer quadro, eu vou escolher esse roxinho aqui. Vai dar carregando aqui a página e pronto, mano. Você logou no seu Roblox, beleza? Você entrou no Roblox, ok. Mas como eu faço pra jogar no Roblox? Como que eu faço pra ter um jogo no computador? Aí que você vai aprender agora. Você precisa colocar minigame, tipo Mother, né? Porque eu jogo bastante, não. Eu sempre joguei Mother. Então você precisa aqui Mother, Mother, né? Vai estar tá carregando. Aqui ó, você pode colocar o Mother original. Beleza, eu vou colocar esse aqui mesmo, nem sei qual é o original, tem muitos manners. Mas esse aqui é o que eu vou estar tá utilizando, beleza? Agora você pode dar um favorito, né, para você salvar o game que você quiser, né Tipo, ah, eu gostei desse jogo, eu venho aqui nessa estrelinha como favorito E eu posso jogar ele qualquer hora sem precisar pesquisar ele novamente Esse é muito bom, beleza? Aí, né, você dá um play aqui e vai estar tá carregando essa aba pra vocês, né Essa coisinha aqui Aí vai aparecer essa mensagem: falta pouco para você entrar na experiência. Baixe e instale Roblox. Agora você clica aqui e vai estar instalando automaticamente o seu Roblox aqui. É bem rapidinho, tá? Você dá um clique no Roblox, clicou, vai aparecer essa aba aqui, ó: configurando o Roblox, está instalando corretamente o seu Roblox. É totalmente seguro para quem não quiser pesquisar, já vai direto para o site, link na descrição, beleza? Então, mano, por favor, deixa o seu like aí, vamos, vamos arrumar 300 inscritos, estamos muito próximo dessa meta, quero muito a ajuda de vocês aí para conseguir essa meta aí. E, mano, é uma ajuda aí que eu tô dando para vocês, né, para quem gosta de Roblox, gosta desses jogos aí, que eu acho bem da horinha mesmo. Então agora aqui ó, eu vou esperar instalar o meu Roblox e eu já volto aí com você, beleza? Galera, quando o seu Roblox instalar, vai aparecer essa aba, você dá um ok desse aqui ó, instalado com sucesso, dá um ok. Agora você pode clicar aqui em play, clica aqui ó, em sempre permitir né, que abra o seu jogo né, automaticamente. dá um abrir Roblox e pronto cara, tá iniciando o Roblox no minigame que você selecionou. E pesquisou, né? O o game que você quer Já vai estar tá aparecendo aqui, beleza? Ó, já carregou aqui O Roblox aqui, ó Mother Master 2 Master 2, não sei como que, é que pronuncia isso Mas está aí o seu Roblox, ó Tô jogando aqui de boa, já entrei aqui, ó E tudo mais, mano Se você quiser, né? Dar uma avaliação Pro seu jogo que você goste Você pode voltar aqui pro Roblox E dar um like, né? Um likezinho nele E, mano, pronto Aqui ó, eu posso conectar, né? Ou iniciar uma sessão com a conta que eu já loguei. Mano, tá aí o seu Roblox logado. Tudo funcionando aqui. Até o jogo aqui já. Já coisou, Até eu fiquei sem jogar e eu. Nem né, deu ruim, né? Mas enfim, cara. É isso aí o vídeo. Se, se vocês tiverem gostado desse vídeo, mano, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações aí se você ainda não for. Se você não ativou, né? Pra você não perder nenhum dos vídeos que saem do canal, beleza? Então é isso, até a próxima Falou!